Mês de janeiro, é fraco? Essa é uma das grandes dúvidas que eu mais recebo aqui no canal. Por isso que eu preparei esse vídeo exclusivamente para você, para mostrar a minha experiência de como foi os meses de janeiro que eu já passei, e de quebra, ainda te dar algumas dicas para tentar melhorar os seus resultados nesse início de ano. Mas antes de mais nada, já senta o dedo aqui no botão de like, confira se sua inscrição está ativa e vem comigo! Sim, eu sei que esse mês agora de janeiro é um dos meses que causa mais preocupações em você que é motorista e está precisando levar dinheiro para casa. Afinal, temos IPVA, IPTU, gastos com cartão de crédito das festas que se passaram e etc. Você sabe aonde o seu calo aperta. E é por isso que eu já vou te adiantar. Infelizmente esse mês sim, é mais fraco. E eu já vou te explicar o porquê. Um terço das chamadas que nós recebemos vem dos famosos estudantes, e adivinha só, eles estão de férias, voltando agora lá para o mês de fevereiro. E eu considero isso, de acordo com a minha experiência, um dos principais motivos pelo qual esse mês é um pouco mais fraco, porque essa demanda a gente perde ficando somente com os trabalhadores e as pessoas que utilizam para lazer e para resolver assuntos pessoais. O que eu também já quero deixar bem claro. Não é impossível ter bons resultados nesse mês de janeiro, só é preciso um pouco mais de esforço e dedicação e infelizmente mais horas trabalhadas, principalmente se você não fez o seu pé de meia no mês de dezembro que passou, que era o melhor mês do ano para ganhar dinheiro. Mas Lucas, sabendo que esse mês de janeiro é mais fraco, o que devemos fazer? Olha, eu sempre digo, a melhor coisa é você colocar todas as suas despesas na ponta do lápis, calcular, fazer o total de tudo e estipular metas que sejam alcançáveis para você poder quitar essas suas dívidas. Ou seja, se você tem, vai, 3 mil reais para pagar de contas aí. É só você tentar fazer um lucro líquido de 120 reais por dia que você consegue quitar as suas contas. E claro, não fazer novas dívidas nesse mês, porque vai ser realmente mais fraco. E tendo a base que os nossos passageiros serão mais pessoas que estão indo a trabalhar e pessoas que utilizam para lazer ou para assuntos pessoais, você deve utilizar de algumas estratégias para potencializar os... As chances de você conseguir corridas e aumentar os seus ganhos como assim se as pessoas utilizam o aplicativo para o trabalho pensa comigo da onde que elas vão sair para ir ao trabalho da casa delas correto então se posicionar em regiões residenciais no horário que elas saem para o trabalho é uma das melhores estratégias assim como também a volta se posicionar também nesses centros comerciais tendo essas duas informações eu acredito que você já deve imaginar alguma estratégia para colocar em prática certo mas e as pessoas que utilizam para lazer geralmente essas pessoas que utilizam para lazer e para uso pessoal elas se localizam geralmente em hospitais Metrôs, shoppings, clínicas, arranha-céus e até mesmo hotéis. Ficando próximo dessas zonas você vai ter mais chances de receber corridas. Uma boa estratégia nesse mês de janeiro. É trabalhar no horário da manhã, levando os passageiros para o trabalho durante o período que elas estão trabalhando, você ir pegando corridas nesses locais a qual eu mencionei, como shops, clínicas, hospitais e etc. Sempre utilizando o destino. Por isso que eu sempre digo: não dependa apenas de um aplicativo. Porque você tendo mais de um aplicativo, você tem mais destinos para gastar. Então, você utilizando o destino no horário da manhã para os centros comerciais, você vai aumentar suas chances de receber essa corrida Lá você pode se posicionar utilizando novamente outro destino para esses locais onde tem maior demanda. Depois utilizar o destino para voltar nesse centro comercial. E para finalizar, utilizar mais um destino para as zonas residenciais. Não sei se você conseguiu captar bem aí o que eu quis dizer. Mas é isso, pois assim você não vai sentir o impacto desse mês que é um pouco mais fraco. Então só voltando à estratégia que eu estou tentando passar para você no mês de janeiro. horário que o pessoal está indo trabalhar, destino para para o centro comercial, de lá destino para locais com alta demanda de passageiros, como shopping, hospitais, etc. Se afastou destino para o centro comercial de volta próximo do horário de pico, novamente destino para zonas residenciais. Assim você trabalhando só com destinos, você não vai ficar parado esperando corridas porque eu não sei se você sabe, quando você está com destino e tem algum passageiro próximo indo para o mesmo destino que você colocou no aplicativo, você tem prioridade. Então não trabalhe apenas com um aplicativo, principalmente nesse mês de janeiro. E uma dica bônus, não fique rodando atrás de corrida. Uma que você só vai gastar combustível porque não aumenta as suas chances de receber corridas e outra que o combustível está muito caro para ficar gastando assim à toa, né? Para você ter ideia, somente o aplicativo da Uber em 99 você já tem cinco destinos. E ficando parado, utilizando o destino, você vai conseguir um trocado a mais, gastando menos combustível. Beleza? Bom, este é o vídeo de hoje, na verdade eu tentei resumir o máximo possível e eu desejo a todos que chegaram até aqui sucesso em tudo que você for fazer, porque eu tenho certeza que você é uma pessoa especial e você vai ser o diferencial em tudo que você fazer e que seus objetivos sejam totalmente alcançados nesse ano de 2020. E olha só que bacana!